Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora você vai interagir aqui junto com a gente, né? É, olha aí! Alô, produção! A produção aqui junto com a gente. Olha aí, você vai é, participar neste dia 20, quinta-feira, véspera de sexta, né? É, o um negócio aqui é... Pega pra capar, né? Coloca aí o nosso WhatsApp, ó. 99782 4426. reclamações, flagrantes, denúncias, fique à vontade, tá bom? Pra você interagir aqui junto com a gente. Tá bom? Então vamos, deixa eu, deixa eu vir mais pra cá. Isso, agora sim, né? Tô, agora vocês estão me vendo aí, né? Corretamente, tá bom assim? Tá, então Tá bom. Olha, iria faltar água hoje em algumas regiões aqui de Santa Bárbara do Oeste, principalmente aqui na, na parte da, da, da área central, é Santa Luzia, Linópolis, Vila Aparecida, Jardim Santo Antônio. O departamento de água e esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste iria fazer uma manutenção, na verdade seria uma instalação de um medidor de vazão de água, né, de saída de, da, da estação elevatória de água programada para hoje na ETA. Dois, né? Aqui na Vila Aparecida, mas é, não haverá essa interrupção aí do abastecimento, tá bom? Então, é, fiquem tranquilos porque hoje não vai ocorrer, tá bom? Essa, essa, é, essa, essa interrupção aí da água aqui em Santa Bárbara. Olha aí a ETA 2, ó, aqui na Vila Aparecida, né? Que abastece os bairros adjacentes aqui, né? Olha, moradores e comerciantes da Rua 15 de Novembro, atenção! Eles estão pedindo aí é, providências das forças de segurança, providências aí é, do Banco do Brasil, ali na, na 15859, né? Um prédio que era ali o Banco do Brasil, está desocupado desde o início do ano passado, mas pessoas desconhecidas estão invadindo o local, inclusive já furtaram lá fios, né? No final do ano passado, agora em dezembro, f... furtaram fios. F... Eles entram pelo portão da frente normal, como se nada tivesse, né, ocorrendo. E aí o que, que acontece? A insegurança ali dos comerciantes. Lojas já foram invadidas, furtadas também. Teve um proprietário de uma loja que ao chegar é, no estabelecimento, a, a porta de blindex estava é, aberta, estourada. E aí fica aí a preocupação, a insegurança. O repórter cinematográfico Cláudio Mariano foi até o local, inclusive falou lá com, com os moradores, né, vizinhos. Pode pôr imagens para a gente, ó, essa agência aí, é, este prédio, esta localidade aqui em Santa Bárbara do Oeste, no centro da cidade Barbarense. E não tem dia, não tem noite, não tem, não tem hora. Eles chegam lá é, a qualquer hora do dia, do, não tem erro. Né? Os caras é, invadem, já estão lá, inclusive, é, fazem barulhos à noite. Esse prédio era para... Segundo informações, vai para leilão. né? Arquiteto já foi até lá no local, mas... A desativação da agência ficou aí completamente abandonado e vamos ver o que vai acontecer. O que não pode deixar é assim, desse jeito. Né? Essa insegurança dos moradores ali, principalmente dos comerciantes, é, é, é com razão, com razão. Né? Pessoas que, se de repente der né, a, a espaço, os caras vão é, assumindo ali né, o espaço... E quando vê, é já né, não tem mais jeito. Capaz de dar até uso campeão, né? Olha aí, então daqui a pouco você vai acompanhar aqui as imagens. Põe a imagem, hein? Põe então a fala. Não é, só, não é só de dia que isso acontece aqui, não. é De noite acontece... Já pularam da minha casa também, já pularam para mexer lá dentro, lá. Certo, pode Tem lá, falar lá atrás, né? lá atrás no fundo, tá, com lá, todas essas fracas aí, tudo tirado, entendendo? Então, assim, eu quero que tome uma atitude desse assim, eles tomar para falar assim fechar esse local eu tenho um policiamento passando mais aqui não tem parada não tem motivo não é. tem horário para eles eles sempre até de madrugada 4 horas da manhã eles estão fazendo isso eles vêm com o carrinho aqui de compra aqui vem e tira e se com o carrinho também eles também vêm e ainda eles um carro é, vermelho um carro vermelho para do lado assim e solda essas pessoas e vem roubando aqui é, mesmo com essa grade, mesmo com essa grade aí que vocês viram, eu, os caras, eles pulam aí, eles pulam, é, fazem um uaue lá, né, a festa, dentro desse prédio. Então, atenção, prédio abandonado da do Banco do Brasil, na rua 15 de novembro. Atenção, Banco do Brasil, atenção, responsáveis, não é só, não é só... vamos tomar atitude e resolver... Esse problema aí da população, tá bom? Então olha aí, tá falado. A polícia militar de Santa Bárbara do Oeste estava em patrulhamento ali pela é, Rua Curitiba, ela é no Cidade Nova. E veja só o que ocorreu. Eles foram acionados aí por um. por uma pessoa, né? Essa pessoa estava ali nas mediações ali a, do parque Tom Leite. Aí passou o indivíduo e. Pegou, furtou, roubou ali, ó. Roubou, né? É, esse celular, veja aí, ó. Esse celular é, que aparece aí nas imagens aí, né? Capturadas, enviadas aqui pela Polícia Civil. O cara tava lá, tal. Aí foi, foi passada aí as características e a Polícia conseguiu localizá-lo, né? Suspeito de 26 anos. Tentou fugir numa mata ali, mas com apoio da. da de populares chegaram aos policiais e colocaram as mãos nele Agora ele está ó, no poder da, da justiça, né? Certamente vai ser solto, vai responder em liberdade Por um furto de objeto, tal, né? Aquela coisa toda, né? Tá aí, polícia prende, parece coisa boba, né? O furto, né? O roubo de um celular Mas parece coisa boba, mas tem muitos crimes como esse que, inclusive já foram apresentados aqui pelo jornal da TV SB Notícias, onde o cara chega, né, anuncia o roubo para levar aí o celular da vítima e ainda se a vítima é, tenta algum tipo de resistência, o cara ameaça com uma arma branca, com um canivete, com um estilete, com faca, que é pior ainda, né? Agora é a, é a vida da vítima em risco também, claro. Porque esses caras, quando fazem isso, eles, é, eles não fazem sozinhos. Com certeza, deveria ter um outro comparsa já ali nas mediações, observando tudo certinho, aí só esperando, aguardando aí a hora do ataque, né? É, olha Estamos recebendo informações aqui, olha. A agência do Banco do Brasil, aqui de Santa Bárbara do Oeste, é, vai a leilão, é isso? Esse antigo prédio, vai a lei... Cadê a imagem? Expõe do prédio, para mim, essa, esse prédio aí que está sendo questionado por muitos moradores e também comerciantes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha, a gente volta com imagens de lá. É, esse prédio, segundo informações, vai para leilão. Só que é o seguinte, é, até que não seja feita aí, a, né, seja arrematado, né, seja dado uma origem a esse prédio, tem que manter a ordem, tem que manter a ordem, né? Tá virando de hotel. Daqui a pouco vai virar motel. Ao invés, ao invés de hotel vai ser motel aí, né? Não pode, gente. Tem que. Atenção, autoridades, as forças de segurança, Banco do Brasil, responsáveis aí por esta agência, né? Esse prédio da antiga agência do Banco do Brasil, né? Olha as imagens que você vê lá, ó, já. Até destruíram lá a porta de blindex da entrada do banco, do prédio. Olha aí, tem que tomar é uma atitude, insegurança. Os moradores, os, os, os comerciantes ali estão inseguros, né? Não tem uma movimentação estranha. Um, um entra, outro sai. Um entra, outro sai. Tá assim, tá desse jeito. Quero agradecer aqui o seu carinho, quero agradecer aqui a sua audiência. Daqui a poucas 11 horas da manhã, nós estaremos ao vivo também pelo rádio, na Rádio Brasil, a M690, com o programa Espaço Aberto, dando voz ao nosso povo, dando voz à nossa gente. Tem reportagem, tem é, indicações, sugestões, denúncias? Envie aqui para a gente, envia aqui para o Nilson Araújo, 997 8244 -26. Até amanhã se Deus quiser. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.